Beleza, camada. Seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui até um desabafo, tá? Eu tô vindo aqui pra poder falar que eu odeio o canal Slack Jeff. Eu estou sentindo uma treta! Por quê? Porque o cara vira e fala mal do System D? Como assim, pô? Repara só a parte que ele falou. Ele ainda cita o meu nome, presta sua atenção nisso aqui. Quer dizer uma coisa, Gabriel, o se estender é um lixo, velho, e ponto final. Agora tu vai fazer o seguinte, tu vai lá pro teu quarto e chora, porque é uma merda, e não quero mais amizade contigo, porque tu sabe que eu sou um cara que eu prezo pelo anonimato total, tá? Eu, eu, eu prezo pelo anonimato, tu sabe. Vou começar a discutir também tu aqui, ó. tudo que eu ver agora, eu sei que tu é um cara que usa se estender, eu vou começar a discutir, falou? Pô, como assim? Como é que alguém pode odiar o se estender, meu? Tipo, a ferramenta boa. E o cara vai e começa a odiar a ferramenta. Como assim, pô? Qual é que é a sua, Slack Jeff? Cara, não se pode odiar o sistema. se estender. Se eu odeio se estender, eu fico magoado, pô. Não, galera, agora vamos falar sério. Foi só uma brincadeira isso aí entre eu e o Slack Jeff que a gente acabou fazendo por causa de uma situação que aconteceu. O que, que acontece? O Jefferson chegou e falou pra mim assim... Pô, você tá bravo comigo ali? Eu falei, por quê, pô? Falaram pra ele que eu estava bravo com ele... Porque ele não gosta do System D. Que ele falou que ele não gosta do System D. Aí eu fiquei chateado com o cara. Tipo, meu, qual que foi a satisfação da pessoa ir lá e falar isso pra ele? Tipo, com tanto init System que existe, galera. Assim, na verdade, Linux, tudo nele é uma diversidade de coisas. Sabe, nós temos diversidade de distribuições gerenciadores de pacote, tanto que assim, até um outro ponto que eu acho interessante, né, por exemplo, o Conectiva, ele é uma distribuição baseada no Red Hat, mas usa apt, o Dumb Small Linux é uma distribuição baseada no Debian e usa o comando rpm você vê o ponto que tem essa diversidade, a gente pode mesclar as coisas, temos diversidades de pacotes, diversidades de ambientes gráficos, diversidade de todo tipo de ferramenta, inclusive diversidades de init systems. E tipo, no meio dessa toda essa diversidade é onde você tem o direito de escolher. A gente, a gente não tá limitado isso, porque se assim, no Windows você só tem aquela padrão. Não é crítica que eu tô fazendo no Windows, mas no Mac OS também, você só tem uma padrão. E até no GNU você só tem uma padrão. Enquanto que no Linux não, você tem uma diversidade. Nos BSDs também a gente tem algumas diversidades. Até de arquiteturas. E por que, que eu iria ficar com o have de alguém só porque alguém odeia se estender? Sendo que ele tem o direito de escolher outras. Oh, algumas init systems que eu já citei. Nós temos, por exemplo, a BSD, que o Slackware usa muito. Temos a System5, que era a mais adotada, nasceu no Debian, foi a mais adotada. Temos o Upstart, que nasceu no Ubuntu. O OpenRC, que nasceu no Gentoo e foi adotado, por exemplo, no Alpine Linux. Temos a Runit, que inclusive é fortemente adotada. No Void Linux, inclusive, até como uma oposição ao Systemd que é uma oposição que você tem o um direito, você tem um direito tem a ter essa oposição. Uh, o SystemD veio para poder criar uma padronização, mas você pode usar outra, é um direito que você tem. E é isso que eu acho interessante de liberdade, a liberdade de escolha. Temos a Minit, que quem criou foi o Felix, o Felix é um alemão que criou a biblioteca da Libc e criou o Inbuilt, o cara criou várias ferramentas, outras bibliotecas também, várias outras ferramentas, e criou a Minit, que é exatamente o NIT System que tem características parecidas com o SystemD que ó, focada inclusive na questão do tempo de boot na parte de scripts você vê muitas características do SystemD no Minit, que é de 2004 então isso que eu acho interessante essa a ideia do SystemD já era antiga, não é nova o Minit já tinha essas ideias o Dragonfly BSD já tinha essas ideias também antes de surgir o SystemD depois do SystemD o LNOS está adotando características do System-D dentro do LNOS, que é um sistema de operação sempre cito ele aqui. Então, você começa a ver que as ideias do System-D é o futuro da coisa, assim, é, é uma coisa até irreversível. São características que foram trabalhadas para suprir as deficiências de outros Init Systems. Oh, tanto que pra vocês terem ideia, o Upstart inclusive era focado na questão do tempo do boot O OpenRC é focado no tempo do boot O é focado no tempo do boot O é focado inclusive também no tempo do boot E o SystemD também, quer dizer, todos eles já tinham a mesma ideia Qual que é o problema das pessoas adotarem o SystemD? Eu tenho minhas críticas contra o SystemD Futuramente talvez eu faça um vídeo respondendo a isso Dependendo do que o pessoal pediu Também de quantidade de visualizações desse vídeo e tal Eu tenho as minhas críticas a respeito do SystemD, mas não tem nada a ver com as críticas que o pessoal faz no, sobre o SystemD. O pessoal começa a inventar defeito para o System D. Teve um cara que, inclusive, no grupo Talco do Tux falou assim: o Debian adotou o SystemD numa época que o System D ainda era instável. Ah, tomar banho, né, pô? E é isso que eu acho ruim o pessoal ficar arrumando defeito. Encontraram um bug acho que ano passado no SystemD virou uma laje né olha encontraram um bug no se estender como se não encontrasse um bug em ferramenta nenhuma em init system nenhuma né interessante isso então assim galera tô fazendo esse vídeo inclusive até com a ajuda do Jefferson para poder esclarecer isso Não fique inventando coisas a meu respeito aí eu não falei nada disso pô tô bravo com o cara porque o cara não gosta de se estender sabe eu prometo pra você, gente, eu não vou ficar chateado com você se vocês não gostam de estender. Tem várias outras nits para você estudar. Eu já fiz vídeo aqui explicando o que é init system. Fiz explicando sobre run levels. Tem no meu blog várias outras init systems lá onde eu mostro que surgiram no Linux, inclusive até proprietárias. Pode ficar despreocupado, não vou ficar bravo com você se você não gosta de estender, tá? Mas também não inventem coisas a meu respeito. E outra coisa, tentem não ficar arrumando desculpa pra se estender, bugs pra eles, dificuldades pra eles. Tenham suas críticas sim, mas críticas que façam sentido. Eu tenho as minhas, nem, eu gosto de estender, mas nem tudo é mil maravilhas. E... só que podem ter certeza que são críticas reais. Tá bom? Então é isso. Live desse sábado, ou talvez de quinta-feira, vai ser com o Slack Jeff. Beleza? É isso aí, um abraço e falou!